E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigotão na área, e cara, dessa vez eu preciso falar um pouco mais baixinho, porque já é tarde, já é de madrugada, na verdade, estou aqui adiantando os meus vídeos, né, gravando aqui vídeo pra vocês, pra não deixar o canal sem canal, <risos> canal sem canal, pra... <risos> Ai, eu... Pra não deixar o canal sem vídeo Porque eu vou na BGS Então eu decidi adiantar o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então desculpa pela minha voz se não tiver com aquela Empolgação do El Bigodão, Mas eu vou tentar me expressar muito com as mãos Porque eu sou um cara que fala muito com as mãos, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, o que, que a gente vai fazer? Todo mundo sabe que tem o desafio Do touchdown, eu ainda não finalizei Falta duas vitórias, passei a tarde gravando com meu amigo Augusto, a primeira vez eu perdi Tive que gastar mais 10 gemas e agora estou com 4 barra 0 e eu vou jogar aqui Com o pessoal do meu clã e vamos ver Ver se a gente consegue levar essa, né, abrir esse baúzinho gigante aqui em vídeo Galera, não é nada garantido porque assim, é da estratégia, é um desafio da estratégia Ou seja, se os adversários forem um corredor, ariete gole, enfim, dependendo da carta, né Se a carta for uma carta que acaba se saindo melhor nesse modo de jogo Você acaba, querendo ou não, tendo uma desvantagem muito grande Complicando um pouco pro pessoal do outro time, no caso, né nós, nós, tomara que a gente pare com cartas boas E cara, desejo sorte que se der tudo certo A gente vai conseguir abrir esse baúzão gigante aqui em vídeo Tô aqui dentro do meu clã já Vou chamar aqui com o pessoal, né Vou chamar aqui o pessoal aqui no chat Vamos falar com eles aqui Galera do meu clã, cara, é sensacional Eu queria mandar um... Vejo um especial pra todo mundo, porque é sério, eu gosto muito do pessoal aqui, o pessoal é muito unido. Então, é isso aí, pessoal que tá assistindo aí do clã. <risos> Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Vou compartilhar aqui no clã, vamos estar tá jogando agora com o meu amigo João aqui do clã. Então, assim ó, salve pra toda a rapaziada do clã, em especial pro João que vai estar tá me ajudando a ganhar essa. Beleza, galera, chegou o momento de escolher as cartas aqui, né, da estratégia Beleza, eu vou pegar o mago, que eu acho que o mago, enfim, defende de goblins, então acho que seria interessante Nem sempre é melhor pegar a carta mais forte, às vezes não é isso que faz você ganhar Porque, como eu falei pra vocês, um esqueletinho só pode levar essa Eu vou pegar o mago de gelo aqui, porque contra balão pode sair bem Nesse caso, eu também vou pegar o exército, porque eu já tenho o mago de gelo e o mago de fogo Então acaba, eu acabo defendendo bem deles Nesse caso aqui, eu também vou pegar a Mosqueteira Porque eu acho que... Não sei, porque eu acho a Mosqueteira forte Então eu acho que ela pode defender bem da galera aqui Ela tem um dano razoável Então vamos estar tá jogando aqui contra o Pare Ship e o Badabing É isso aí Ó, o cara deu foguetones pra nós Beleza, eu vou começar atacando aqui O meu Mago de Gelo, só pra girar esse deck aqui Também estamos com a X-Besta aqui nessa parada, mano Ó, os caras já começaram do outro lado Eles começaram aqui, cagando o negócio Beleza Vou tocar aqui o meu Maguito de Fogos E vou tacar aqui o Espírito de Fogo também Vai lá Espírito de Fogo, faça o seu papel queridos Beleza, já levou tudo ali, isso é bom Isso é bom Ó cara, se o nosso Mago lá talvez chegar Talvez chegar vai ser muito bom É, eu, não, eu ia tacar até um foguetão lá pra chegar Mas eu acho que nem vale a pena galera eu acho que a Mosquiteira talvez chegue Talvez chegue, talvez chegue, talvez chegue Não puxa nada, não puxa nada A Mosquiteira chegou Ali, <risos> Beleza, que primeira partida garantida Primeira né, rodada garantida Que estamos indo para a segunda agora Lembrando que o jogo não tá nem perto de ganho Porque se os caras já ganhar duas Meio que, tipo, ferrou, tá ligado? É, eu ia atacar isso aqui, aqui, mas beleza Vou atacar o Exército Esqueletos aqui E vou atacar uma X-Besta pra puxar o corredor dele É, os caras foram, foram ligeiro mano Foram ligeiro mas eles não vão conseguir Passar não, não vão conseguir passar não Essa X-Besta Essa bandida deles aqui foi Foi complicado, hein? Foi complicado Se a gente não defender bem isso aqui vai ser, vai ser tenso Vai ser tenso mesmo, beleza Complicado galera, que eu sou uma pessoa assim que não consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo Então tá prestando atenção nesse lado do campo, e nesse lado do campo aqui, e complica um pouco a vida Mas tamo aí, tamo tentando, tamo tentando Nossa mano, quase matou, matou meu mago de fogo ali mano, que isso jovem, que isso jovem Boa, agora ele tá com uma carta muito boa ali, não tenho nada pra puxar aqui é, eles vão ganhar, Corredor é uma carta muito... Se tivesse alguma coisa pra puxar, mas não tem Eles vão ganhar essa rodada aqui Corredor é uma carta muito, muito apelona Pra mim é a, me... a carta mais apelona Porque, enfim, o pessoal falou Ah, tem é, cemitério e tal Mas tem muita carta aqui, Executor, Valkyria, Mago Que defende de cemitério O problema, cara, é as outras cartas Essas cartas mais... Vou tacar minha X-Besta aqui mais equada E vou tacar o meu Mago de Gelo aqui também Ó, se chegar lá nossa... Ah, não vai chegar. Não vai chegar, mas talvez o balão chegue. Talvez o balão chegue. Se o balão chegar vai ser... Ah, e o Bárbaro chegou lá. <risos> Muito bom aqui, ó. Segunda, né? A terceira, o terceiro round nós ganhamos. Agora vamos pro quarto, porque é o definitivo. Lembrando que se a gente conseguir só defender, a gente ganha essa, a gente leva essa. Então, vamos tentar defender essa parada aqui, cara. Vamos tentar defender esse traço. Tentar defender e também levar, talvez, né? Ó, os caras vão vir de deserto esqueleto de novo Vou tacar é, de coisa de novo Vou tacar aqui Pelo menos, talvez, ixi, conseguimos defender aqui Beleza, lembrando com um o aqui tentando passar, ó Espertinho Calma aí, espertinho Calma aí que agora nós vamos te levar aqui Calma aí, calma aí, calma aí Se a gente conseguir parar aquilo ali dele, vai ser bacana Vou tacar aqui também O meu mago, acho que a gente vai conseguir defender bem Tá? Acho que a gente vai conseguir defender bem essa parada de cá Vou tacar aqui a minha X besta pra puxar esse cara... Puxar aqui, puxar, puxar, puxar. Ui, um goblizinho ali, quase que um goblizinho passou, viu? Matando nosso goblin com o Dardo ali. Mas ganhamos essa galera, né? De duas coroas aqui. Foi legal é demais, cara. Muito, muito bom. Ainda completar uma missão aqui. Então, ó. Estamos aqui com uma derrota, cinco vitórias. Então só falta mais uma pra gente abrir esse baú gigante. Eu tenho mais duas chances de perder aqui. Então tá valendo, cara. Muito bom. Lembrando, galera, que eu falei que o corredor é uma carta muito, muito apelona. Mas se você não souber o time de jogar ele, tu viu o calor que o cara atacou o corredor, e a gente não tinha elixir pra segurar o coletor, tipo, não tinha uma construção para aguentar o corredor, e como ele vai direto, se o cara tem veneno, alguma coisa, bola de fogo, qualquer feitiço desse, que mata cartas como exército de esqueletos, goblins, enfim, você acaba se ferrando muito, e como ele vem muito depressa, às vezes os goblins não dão conta de matar, então assim, é muito bom quando você tem um corredor, mas você tem que saber a hora exata de tacar ele geralmente é hora, né, que você adivinha o cara poxa, o cara gastou bastante elixir agora tá na hora de eu soltar o meu corredor, aí é quase Certeiro que você vai levar aquele Round, beleza? Vou chamar então aqui A última, compartilhei aqui No clã de novo, vou jogar de novo acho, novamente, se alguém não aceitou no lugar do João Mas é pra ser o João, porque o João é um cara que Tá jogando bastante esse novo Modo aqui, vou escolher a mosqueteira, né? Eu acho que a mosqueteira seria bacana né? Aqui, deixa eu ver, tronco Ou bola de fogo? Eu prefiro a bola de fogo Porque eu ainda não acertei muito o time Do tronco Nesse caso aqui também, eu prefiro os guardas Porque os guardas tá defendendo... Guarda os morcegos Não sei, calma aí Eu acho que eu vou pegar... Cara, eu tô muito indeciso, guarda o morcegos Vou pegar os morcegos, eu acho que o morcego pode defender, defender bem aqui Deixa eu ver Mago elétrico ou bruxa Vou escolher a bruxa, já que ela solta os esqueletinhos E esqueletinho é uma carta, né? Que acaba se saindo bem nessa jogada aqui Nesse, nesse modo Enfim, estamos jogando aqui contra... Nossa, por que tá tão separado assim o nome deles? Tudo bem, não sei porque que tá tão separado assim. Mas eu vou começar atacando a minha mosqueteira do lado de cá. Ele começou atacando as arqueiras também do mesmo lado. Vamos ver o que os caras vão vir para cima de nós. Vou atacar aqui a minha bruxa. É, beleza, o tronquinho ali foi legal. Foi legal, cara, foi legal. Ó, os caras não tacaram nada até agora, bicho. Na dica. Vou atacar a minha torre de bombas aqui, eu acho. Será? Acho que vou atacar sim, minha torre de bombas aqui. Porque a torre de bombas é uma carta que defende bastante. E eu acho que a gente vai conseguir levar essa muito rapidona. Eu acho que... Mano, os caras... Os caras... <risos> o esqueletinho ali ganhou. Os caras basicamente não jogaram essa partida. É sério. Tacaram um... um leador e um executor ali daquele lado. Não entendi nem um pouco a jogada desses caras. Mas tudo bem. Ó, os caras começaram com... Opa! Agora já complicou o negócio. Agora já ficou um pouco diferente. Vou tacar aqui o meu balão. É, os caras agora estão vindo com, com peso aqui, hein? Tá então, que eu acho que a bola de fogo aqui. Se pegar o bebê dragão junto vai ser bom. Não tá aqui a bola de fogo. Lembrando que não tá aqui a bola de fogo no... no... É, eu acho que a gente vai conseguir defender bem, eu acho. Por causa do canhão dele ali também. Isso, muito bom. Nossa, se o nosso balão chegasse lá, galera, seria topster. Topster das baladas. Mas não vai chegar, isso é fato, né? Mas, enfim, o lance é só aguentar isso aqui. Se a gente conseguir defender bem essa turma aqui, tá tudo certo. Se a gente conseguir defender bem, tá tudo certo Entende? Ó, tá aqui a torre de bombas Aqui, a torre de bombas é uma carta muito, muito Boa nesse jogo, ela, ela parece que Nasceu pra, pra esse modo, é sério Galera, o quanto as pessoas não usam No multiplayer normal, acho que elas Devem usar aqui nesse modo, porque, ó, os caras atacaram goblins e tudo mais Aqui, tipo, na frente da torre de bombas Super esperto eles Tudo bem, tudo bem Ó Lança nós aguentar isso aqui, mano, que se a, gente, se a gente aguentar, o bom é que uma vitória já, já, já é fantástico Vou tacar aqui também, a gente vai conseguir dar jeito ali, beleza, beleza Eu também tenho bárbaros aqui, não estou usando muito bárbaros Os caras gastaram o tronco numa carta ali que não, não precisava necessariamente Vou tacar aqui uma bola de fogo, ei, bola de fogo meio demorada, né? Mas enfim, talvez seja bom ainda, ai, quase galera Quase, já pensou, cara, vou tacar a bruxa aqui Porque a bruxa é muito boa atrás do gigante E, deixa eu ver é, Os caras vão ter que defender bem isso aqui Eu vou agora segurar um pouco o elixir As pessoas elas gastam muito, muito elixir nesse, nesse modo É sério, eu sou um cara que gasto muito elixir nesse modo Vou tacar uma torre de bombas aqui Beleza Beleza, lembrando que eu também tenho bárbaros Bárbaros é uma carta que defende bem As, as tropas, enfim, normais né? Então acho que agora seria a hora Interessante de tacar um bárbaro, será? Acho que seria, vou tacar o um bárbaro aqui Lembrando que olha ali, olha as nossas arqueirinhas indo lá As arqueirinhas do sucesso Arqueirinhas do sucesso <risos> Arqueiras do sucesso Beleza galera, se a gente aguentar aqui Vai ser bom, vai ser bom, vai ser muito bom Ó, a Valkyria lá Beleza, beleza, será que vai ser vitória? Vitória? <risos> mano, vitória, bicho Aí sim, gostei de ver Ah, mano, o João aqui tá jogando demais conseguiu umas seis vitórias Vamos liberar esse baú gigante aqui Abrir em vídeo, mano Uhul <risos> E também tem mais o baúzinho ali Nas seis vitórias Que eu acho meio difícil vir lendária Mas nada é impossível Nada é impossível nesse jogo Esse jogo nos surpreende, não é mesmo? Clash Royale sempre nos surpreende, ó Fala vale de internet, ô oh, maravilha, ô oh, maravilha, tô no lado do roteador, eu não entendo isso, não entendo, mas tudo bem, vamos esperar aqui, né? 800 de ouro, 800 de ouro, vamos lá, máquina voadora, beleza, não uso tanto, foguete, é, poderia estar tá piscando, mas não está, não está, veio bastante morteiro e torre de bombas, aí, vixi, tudo bem. Tudo bem, um baúzinho meio churuca, não é mesmo? Vamos ver agora se vem alguma coisa de bom nesse baú aqui, que eu acho muito, muito difícil. Caraca, mano. Pelo menos será uma época... É... Ah, agora eu gostei, pelo menos eu gostei O Príncipe nas Trevas aí pro nível 4 Uma carta épica, eu acho que vale a pena O Príncipe também tá bem forte, tá sendo bem utilizado E a gente conseguiu levar aqui Então eu queria dar meus parabéns aqui pro João Que foi uma parceira aqui que jogou comigo também Queria agradecer ao Augusto, ao Daniel também Que jogou outras vezes comigo, aqui né Pra tentar jogar e ganhar esse desafio aqui pra vocês Junto com vocês em vídeo, porque eu queria muito Liberar esse baú gigante E tudo mais, e é isso aí, é paz e amor Tamo junto Bom, estou com a consciência limpa que eu consegui adiantar vídeo, graças a Deus, que é meio difícil cara, eu sou um cara assim ó, que pra adiantar vídeo é um trabalho, mas enfim adiantei vídeo aqui, ainda levamos a vitória aí, ab abrimos os baús então dá tudo certo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não né? esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, viu? Um beijo no coração de cada um e valeu!